Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Por Rogério Perva 5, parte 2 Senhor, eleva minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que te esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Quase me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias. E das tuas bondades que são desde a eternidade não te lembres dos meus pecados da mocidade nem das minhas transgressões Lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua vontade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores.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 Aquele que tem o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra.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 do laço, volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito, Via-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa. -me. Todos os meus pecados. Considero os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um ódio mortal. Guarda minha alma. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Que a sinceridade e a retidão me preservem, porque em ti espero. Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda o meu coração e os meus pensamentos. Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenha sentado com gente falsa e com os hipócritas na minha sociedade. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória reside. Livra-me e tem compaixão de mim o meu pé está firme e terreno nas congregações bendirei o senhor O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim. Não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei.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 me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo, me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo. Tem compaixão de mim e responde. Ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. Buscarei, pois, sim, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeite excluir o teu servo. o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o Teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que virei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se. E fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Te clamo, ó oh, Senhor, rocha a mim, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cor. Ouve a voz das minhas súplicas. Quando a ti clamar por socorro, quando ergui as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os índios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força, eu me escuto. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. E exalta-os para sempre. Dêem ao Senhor, ó Filhos de Deus. Dêem ao Senhor glória e força. Dêem ao Senhor a glória devida ao Seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade.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 A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cetros. Sim, o Senhor despedaça os cetros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro. e o Monte Hermon pular como um pôe selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor Faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às costas e desnuda os bosques, e no seu tempo todos dizem: Glória. O Senhor governa os dilúvios. Como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o Seu povo com paz. Eu te exaltarei, Senhor. e tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim Senhor meu Deus clamei a ti por socorro e tu me curaste Senhor da sepultura fizeste subir a minha alma Preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos. e graças ao seu santo nome. Porque a sua ira dura só um momento. Mas o seu favor Dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Disse na minha prosperidade: jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto. Fiquei logo com medo. Por que, Senhor, clamei. Ao Senhor implorei. Aproveita e o meu sangue quando baixo a cova. Será que o pó é capaz de te louvar? Poderá ele declarar a tua verdade? Ouve, oh, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu me auxílio. Tornaste o meu pranto em dança alegre. Tiraste o meu pão de saco e me cingiste de alegria. para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me nos ouvidos. castelo forte sida pela fortíssima que me salve porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza por causa do teu nome tu me conduzirás e me guiarás tira-me dos laços que as escondidas me armaram pois tu és a minha fortaleza as tuas mãos, entrego meu espírito. Domino este Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me reposejarei da tua bondade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares passos Compadece-te de mim, Senhor, porque estou angustiado. De tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quanto a mim. Confio em ti, Senhor. Eu disse. Tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado. Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Como é grande a tua bondade, e reservaste aos que te temem, da qual usas diante dos filhos dos homens para com os que em ti se refugiam no recôndito da tua presença. Tu os esconderás das intrigas humanas. Num esconderijo os ocultarás do conflito de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por teu socorro. Amém o Senhor, todos vocês que são seus santos. O Senhor preserva os fiéis. Sejam fortes e que esse recore o coração de todos vocês que esperam no Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade. cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei o meu um pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, Todo que é pietoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transportarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu os instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula que não tem entendimento. Que são dominados com freios e capristos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do mundo, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrem-se no Senhor e regozijem-se. Oh justos, exultem. Todos vocês que são retos de coração. Exultem o Senhor aos justos, aos que são retos, fica bem louvado. Louvem o Senhor com mar. louvem-no com cânticos na lira de dez cordas. Cantem-lhe um cântico novo. toquem com arte e com julho. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. os céus, ou suas palavras se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, e lhe ajuntem então as águas do mar, e em reservatório, encerra os abismos. Toda a terra tema o Senhor, que trema todos os habitantes do mundo. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os planos das nações e anula os intentos dos povos. O plano do Senhor dura para sempre. Os intentos do seu coração por todas as gerações Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens. o lugar de sua morada observa todos os moradores da terra ele que forma o coração de todos eles que contempla todas as suas obras não há rei e se salve com o poder dos seus exércitos. Nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória. Apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. -me. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam por Sua misericórdia, para livrar a alma deles da morte. E no tempo da fome, conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor. Nosso auxílio e escuto. Nele, o nosso coração se alegra pois confiamos no Seu Santo Nome. Seja sobre nós, Senhor, Tua misericórdia, como de Ti esperamos. Todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. ouvem comigo a grandeza do Senhor e todos juntos lhe exaltemos o nome busquei o Senhor e ele me acolheu livrou-me de todos os meus temores, os que olham para ele ficarão radiantes. O rosto deles jamais se cobrirá de vexame. Clamou este aflito. E o Senhor ouviu e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. Os livra. Provem. E vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado, quem nele se refugia? Temo, o Senhor, vocês que são seus santos. Pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos passam necessidade sem ter fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Venham, meus filhos. Escutem, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Afastem-se do mal e pratiquem o bem. Procurem a paz e empenhem-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor que têm o um coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas liberta. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Defende a minha causa contra os que me acusam. Luta contra aqueles que me atacam. Embraça o escudo e a coraça e ergue-te em meu auxílio. Empunha lança e os passos dos meus perseguidores Diz a minha alma eu sou a tua salvação todos os meus ossos dirão Senhor quem é semelhante a ti pois lhe o aflito daquele que é mais forte do que ele. Livras o pobre e o necessitado daqueles que os exploram. A Tua misericórdia, Senhor, chega até os céus e a Tua fidelidade vai até as nuvens. A Tua justiça é como as grandes montanhas. Os Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, Preservas as pessoas e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua misericórdia. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz vemos a luz. Estende a tua misericórdia aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não deixes que os pés dos subirbos me esmaguem, nem que a mão dos ímpios me obriguem a fugir. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Confie no Senhor e faça-o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz e que o seu direito brilhe como o sol ao meio-dia. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospere em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Deixe a ir, abandone o furor, não se irrite. Certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor posso ir a terra. mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você procurará no lugar onde eles estavam e não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Os ímpios fazem planos contra os justos, e contra eles rangem os dentes. O Senhor dá a risada dos ímpios, pois vê que o dia deles está chegando. Os ímpios puxam da espada e preparam o um arco para bater os pobres e necessitados para matar os que trilham o um reto caminho. Mas a espada deles lhes atravessará o próprio coração e os seus arcos serão despelaçados. Mais vale pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados. Mas os justos, o Senhor, os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos tempos difíceis e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão e os inimigos do Senhor serão como as mais belas pastagens. Desaparecerão como desaparece a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo Porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. E serão exterminados aqueles a quem Ele amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom. E se agrada no seu caminho. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor se cura pela mão. Fui moço e agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração, ele tem a lei do seu Deus. Seus passos não vacilarão. O perverso respeita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Fere no um Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vê um ímpio prepotente expandir-se como o cedro do líbano. Passei diz que havia desaparecido. Procurei-o e já não fui encontrado Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação do justo Vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os os, os límpios, e os salva, que nele busca refúgio. Não me repreenda, Senhor, na Tua ira nem me castigues no Teu furor. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fartos pesados excedem as minhas forças. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardo e não há parte sã da minha carne. Estou aflito. E muito quebrantado. Dois gemidos por causa do desassossico do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos. E a minha ansiedade não te é oculta. O meu coração bate acelerado. Faltam minhas forças e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha desgraça e os meus parentes ficam de longe. Em Ti, Senhor, espero. Tu me responderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não deixes que eles se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, não me desampare, Senhor, Deus me, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Por a minha dor, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. emudeci em silêncio calei a respeito do bem e minha dor se agravou o coração me ardia no peito enquanto eu meditava um fogo se acendeu dentro de mim então eu disse em voz alta Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias para que eu reconheça a minha fragilidade? Desce aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como a sombra. Em vão se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu, Senhor, és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiques insensíveis às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome além, antes que eu passe e deixe de existir. Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de cama. Colocou-nos, colocou os meus pés sobre uma rocha. E firmou os meus passos, e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quiser anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, Eis a que estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está dentro do meu coração. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, Tu sabe, Senhor. Não ocultei no coração a Tua justiça. Proclamei a Tua fidelidade e a Tua salvação. Não escondi da grande congregação a Tua graça e a Tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as Tuas misericórdias. E a Tua graça e a Tua verdade sempre me guardem. São incontáveis os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a visão. São mais numerosas que os cabelos de minha cabeça e o coração desfalece. Agrada-te, Senhor, em me livrar. Apressa-te, ó Senhor, em me socorrer. Que sejam envergonhados e cobertos de vexame, todos os que buscam tirar minha vida. Retrocedam e cubram-se de vergonha, os que se alegram com o meu mal. Sofram perturbação por causa da sua vergonha, aqueles que me dizem, bem feito, bem feito. Exultem e em ti se alegrem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: O Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu.